E hoje, cara, eu vou falar aí sobre o digo e sobre o rei querer desistir, mano. Mas é o seguinte, cara, se você quiser receber aí vídeo de opinião todos os dias dessa semana, só essa semana, cara. Depois eu vou voltar pra programação normal, mano. Então, se você quiser participar desse frenesi de vídeos com essa semana, deixa o seu like, se inscreve no canal, obviamente também ativa o sininho e compartilha, né? Porque isso me ajuda demais também, porque eu sou esse bom frenesi de vídeos, cara. Mas enfim, cara, vamos falar aí sobre. O rei, tá ligado? Né, primeiramente, ele quer desistir do canal, tá ligado? Ele disse na aba comunidade, tá ligado? Que ele quer desistir do canal, que os haters conseguiram, né? Até porque teve o um evento lá que todo mundo tava usando o rei, não sei o que, aquele canal lixo lá, cozinha E o que aconteceu, cara? Ele quer desistir do canal, tá ligado? E se você tivesse assistindo isso aqui, cara? Hey, mano, não desiste, cara, pensa melhor, tá ligado? Você tem um canal de 4,8 mil inscritos, que é um canal bem grande de opinião, tá ligado? Você ficou bem conhecido, então, cara, não desiste, mano, pensa melhor, tá ligado? Pensa melhor aí nessa possibilidade de você voltar, tá ligado? Descansar um pouquinho, cara. E, mano, se for realmente importante, cara, se você realmente não quiser mais esse canal, a gente vai pensar bastante. Cara, tudo bem, mano. Sinceramente, importo bastante aí com você, tá ligado? Porque você é um cara incrível na comunidade, mano. Mas, enfim, a segunda coisa sobre o Digo, tá ligado? O que aconteceu com o Digo? Cara, ele vai chegar a 500 mil inscritos daqui a pouco, mano. Daqui a uns 3 ou 4 dias, cara. E já prepara o potencial, senão eu vou fazer um vídeo Puts Digo, cara. Eu vou fazer aquele vídeo com o título, putz, digo, antes assim, mano. Só se você não fizer o potencial que no meu milésimo de segundo, quando chegar aos 500k, eu vou fazer o vídeo, putz, digo, hein. Então, digo. Pera é, mano. Vai lá, fazer o vídeo. Senão, eu vou fazer o vídeo junto Putz putz digo, mano. Mas, enfim. Voltando para assunto, cara, parabéns aos 500k. Sério, mano. Eu quase chorei quando eu vi, cara, que você chegou aos 500k. Eu fiquei muito feliz, tá ligado? Porque, cara... Sou trampa incrível. Mas enfim, cara. Muito obrigado, Diego. Você, você é uma inspiração, cara. Você, você é um cara incrível, mano. Mas seguinte, cara. Se você gostou desse vídeo, cara. E obviamente também, se você quiser receber um frenesi de vídeos de opinião essa semana. Obviamente, não deixa o like. E se inscreve nesse canalzinho humilde também. Ativa o sininho. Porque nós né, você vai receber SETE vídeos. SETE vídeos. Só essa semana. Então gente. Tchau, galera.